Bom dia, pessoal. Estamos acordando aqui no hotel. Com o Edson preparado para falar na rádio, porque hoje é o dia que ele fala na rádio. Cala ele. Ó. Vai falar daqui mesmo antes de não sair. Tá esperando para entrar na rádio, né? Que a pouco te chamo. Pois nós vamos tomar café e vamos sair. Bom dia, bom dia Roberto, Preto, Clécio, ouvintes da Radioativa. Estou na Geórgia hoje, num passeio com a família. Como os meus filhos estão de férias, a gente veio fazer um pequeno passeio aqui no estado da Geórgia. Até amanhã nós vamos para a divisa de um outro estado, que é perto daqui também, que é Carolina do Sul. aí depois a gente volta para o nosso dia-a-dia -dia, lá para Orlando. E aí que nós fomos lá numa tentativa de tomar café porque o Edson ficou falando na rádio, né? Só que no a... momento que ele acabou a rádio, aí já tinha acabado o café também. Já finalizaram o horário do café. Então, nós vamos comer alguma coisa no, no quarto do hotel mesmo. Só que o Edson está trabalhando porque alguém ligou para ele e ele está fazendo uma reunião online, né? Eu vou ter que fazer o check-in então. E depois nós vamos seguir aqui em Savannah, ver é algumas coisas que nós não vimos E vamos seguir para Charleston, South Carolina Ah, deixa eu contar, deixa eu contar uma coisa Primeiro nós vimos um, um americano, nós passamos por um americano aqui Ele parou nós e ele, de que país vocês são? Nós, Brasil Ele, ah, que legal, não sei o que, eu não falo português, e eu, eu acho que tu é das poucas pessoas que sabe que nós falamos português e não em espanhol Aí ele começou a falar um pouquinho em espanhol, ele disse Ah, eu falo um pouco de espanhol, não sei o que Fiquei acho que uns 20 minutos conversando com ele E... resumindo, o cara adora línguas como nós E nós conversamos muita coisa muito legal, mas... E ele é de New Orleans e fizemos uma amizade, então quem sabe uma próxima vez que quando nós for para New Orleans que nós queremos ir também nós encontramos com ele ele se ofereceu para ser nosso guia lá e aí que eu fiz o check-out e o meu marido está nesse quarto fechado ainda e eles estão querendo limpar o quarto ah eu achei que ele ia bater ali para fazer ele sair e eu só quero ver né já fiz o check-out já tá tudo no carro e o homem continua ali na reunião dele. Sim. Amanhã de tarde eu já estou em Orlando, já estou em casa, então eu estou disponível. Amanhã eu já estou em casa. Olha que coisa mais linda, As pessoas em Savana são muito gentis. Nós estávamos chegando nesse prédio histórico e esse homem que estava na janela batendo tapete começou a dar dicas para nós e também ensinar sobre a história do prédio. Water Classic. Yeah. Oh. E the, the flag is in the corner like right? David. So, so. Então essa casa aqui foi feita pelo William J e foi completada em 1819 e o cara até disse ali dessa casa que foi a, uma das primeiras. A primeira, né? É a, primeira a primeira casa dos Estados Unidos, dos Estados Unidos que tinha água, água. É. corrente Isso. Isso. Daí isso daqui também era o um, um, tempo da escravidão, vendiam escravos aqui nessa casa. Vendiam escravos? É, vendiam escravos nessa casa. E.. Como é que é o nome desse lugar? É Owens Thomas House and Slave Waters, da Construção. É Regency. Regency. E é um museu. Que é entrada do museu. Ah, quanto que é? Adulto 22, 20, estudante 15, criança 5 Esse é um lugar que nós vimos ontem, que nós vimos nas nossas pesquisas também Que o povo faz fila para ir aqui Nós vamos ver o que é que tem aqui, né? Sorvete, inventor do tutti -frutti. Café Porque... Samples, hum, maravilhoso! Meu Deus, é maravilhoso! Hum, maravilhoso, né? E você não precisa que preocupar com o alcoóol Porque o alcoóol é tudo Ah, ok Savana Social Life Delícia Qual que é o teu então? Tutti Frutti e Blueberry Cheesecake mm, E o teu? Mm, e tu vai pegar igual o meu, né? Que é Tutti Frutti e Savana Esqueci o nome Savana Social Life, Savannah Social Life. <laughs> Gostei do nome o da Bella, esse de blueberry, para imaginar difícil. o sabor, né? Sabe sabor de blueberry, né? Não. Nem eu mirtilo, sei. mirtilo. Se uma mulher chique tivesse um perfume chique em 1920 e isso fosse transformado num sorvete, seria esse sorvete aí. Esses outros aqui, o tutti frutti, uh, só peguei porque é tradicional, mas ele é ok. E o outro de chocolate é maravilhoso, só que eu não consigo comer tudo isso. Eu já não aguento mais. Mas é muito bom mesmo. Nós tínhamos nos programado para ir jantar ali na noite anterior, mas nós saímos do passeio muito tarde e já estava fechado. Então, hoje nós decidimos só ir na gift shop e dar uma passeada para conhecer o lugar. E dá para entrar e visitar, então vamos conhecer. Do you have a gift shop? Sim, yes, não, estamos oh. Upstairs, oh, ok. Thank you. Thank you. Mm. Ai amei, já quero, já quero. <risos> tu viu como é que ela atende o telefone? Olha que legal. Eu queria uma camiseta de lembrança. É e se fosse uma camiseta com cara bem de pirata, melhor ainda. Porque esse lugar, que hoje é um restaurante, antigamente era uma taverna frequentada por piratas. Um mapa de pirata na garrafa. Ah, dente de tubarão. Tem gente que vai pras praias só para encontrar e colecionar dente de tubarão. Vudu é pra Jacu? Vudu é pra Jacu! Olha que legal. Eu não tenho a Rally Davis ainda, mas já poderia comprar o meu... Please. Tu vai ser um pirata que anda numa Harley Davidson? Sim Aqui as bandeiras de piratas Eu sei o signo, eu sei a expressão Eu sei dizer pessoas O que eu o que eu Só para minha imagem Você sabe? Você Tá fácil? Tô delimitando no inglês já, né? de uma loja frágil assim me preocupa um pouco hein que, que tu acha do Leonardo numa loja cheia de coisas frágeis <risos> ah, é toca ui é uma esponja <risos> Creto é uma esponja é, eu achei que você acha pois é é, é coral mesmo, né? Break it, buy it. É, foi por isso que. Tá escrito lá. Sim, ó, break it, buy it. Foi por isso que nós estamos, ficamos preocupados com o Leonardo, porque nós, quando ele era pequeno nós já tivemos que comprar coisas em lojas tipo essa por causa dele. Minha família vai lembrar Aqueles programas que eu gostava de assistir Ah, Fazendo é, a Faca? É, no Brasil é Desafio Sobre Fogo Ah, sim Que mostra bem o padrão do aço Ah, esse é o padrão do aço? Hum. <risos> que, 500 dólares ah. couro de jacaré Esse furo é <risos> Furo? <risos> oh. Ai, não. Ah, lá pra baixo Olha <risos> Olha que espaço bonitinho Eu tô encantada pelos prédios, olha só Coisa mais linda Aqui, antes deles inventarem o cálculo para conforto da escada, meu senhor, Eu quase subir as pirâmides lá do México, mas pense em alto, descer igual as pirâmides do México também assim se tiver amor aos dentes Dorinho. acho que então, Léo, acho que o bondinho aqui não funciona mais, porque tem muito carro passando, eu acho, só se tem um horário específico. De que ano será que são esses prédios? Ah, 1.700, 1.800. Será? 1.700? Será que é tão antigo assim? Eu acho que a Georgia é um lugar que as pessoas não falam muito, que merece reconhecimento, é um lugar com bastante história, cultura, e obviamente a paisagem é muito linda. Pois é! Qual, quais que são as nossas conclusões sobre Savana? Ah, é. ficar aqui na sombra que é um calor também Valor. porque com, com esse é. solaço que É uma das minhas cidades favoritas, se não a minha cidade favorita dos Estados Unidos Nossa! Uma do mundo, mas não a Favorita do mundo Não, eu só achei um ponto bem acolhedor Predomina praticamente só o inglês aqui, não se ouve falar né, espanhol não, não se escuta se chama minha conclusão sobre savana, então Riquíssima em história Arquitetura linda Pessoas super agradáveis e simpáticas Tem... Desde o centro histórico com arquitetura lindíssima Até aqui, a beira do mar Quer dizer, aqui não é a beira do mar, é um lago É um rio Mas... Aqui é mais voltada a piratas, a história, então, e tudo relacionado à água, né? E nós não, não vamos na parte da, do mar explorar a praia e tal, mas pelo que deu pra ver tem pra tudo que é gosto, sabe? Amei a cidade, amei. Ótimas experiências. Welcome to South Carolina. E eu estou dirigindo. O que é que vocês? Acho que vai ser o nosso hotel melhor ou pior que o anterior? Bem, pelo que eu vi, eu acho que vai ser no mesmo nível, um pouquinho melhor. Não, aqui é que nunca consegue parar de nos dar surpresas. <risos> Não, tem duas caroinhas porque... Tem gente pescando lá, ó. Olha, que legal, tem um mapa. Ah, onde estamos? Mostra aí. É. Boa